Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros de plantão! Eu sou o professor Emílio Júnior, provando e comprovando para vocês que o básico dá resultado. Esse vídeo, vamos bater aquela meta de 800 comentários. Aí você pode faturar aquela cinta modeladora que vai ajudar a tonificar e melhorar essa gordurinha localizada que você tem. Para isso, basta escrever com a sua cidade e ser inscrito no canal. Só tem validade para quem é inscrito no canal, caso você ganhe você ganha, você tem que ser inscrito para poder faturar isso daí. Vamos lá, vamos fazer um agachamento, que é o um agachamento de bombeamento. É o um agachamento bombeamento fixo. Como assim? Você vai determinar um valor dos dois bombeamentos, e aí você vai fazer como? Vai ficar enviesado, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Pés paralelos mais largo do que a largura do seu quadril, na linha do seu ombro. Você vai flexionar as suas pernas dessa forma. Flexão, extensão. Você vai flexionar as suas pernas, vai descer o máximo que puder, chegou aqui embaixo. Vai subir um pouquinho, descer de novo, subir um pouquinho, descer de novo e subiu. O que aconteceu? Eu fiz um bombeamento abaixo da linha de 90 graus e voltei à posição inicial. Fiz duas vezes. Mas você pode fazer 3, 4, 5, 6, 10, 20, quantas vezes você conseguir. Para o vidro ficar dinâmico, e você aprender a mecânica, só duas vezes já está de bom tamanho. Vamos lá? 3, 2, 1. Flexionou, desceu. 1, sobe. 2, sobe. 3, subiu. Mais uma vez. 1, um, sobe, 2, sobe, 3, subiu. Por que eu conto 3? Porque o 1 um e o 2 não se contam. Então, é a partir do 3 é que você vai subir. Pegou a mecânica? Vamos fazer mais um aqui, só para você poder visualizar de frente. Aí você vai utilizar da melhor maneira possível em casa, no trabalho, onde você estiver. Vamos lá. 3, 2, 1, desceu. 1, 2, 3, subiu. Fazer mais um, vai lá. 1, um, 2, 3, subiu. Finalizamos mais um treinamento, caso você queira, assessoria, nutricional, treinamento, entra na descrição desse vídeo, pegue todas as informações, fico aguardando você, lembre-se, para poder competir e aí, ganhar aí, nesse circuito aí, de quem vai mandar as suas mensagens e ser sorteado para ganhar a ficha, ou a ficha não, a cinta modeladora, basta você colocar qual é a sua cidade e ser inscrita no canal. Até o nosso próximo encontro.